Olá meus caros seja muito bem-vindo a mais uma aula de ukulele aqui nesse canal faz tempo que eu não apareço aqui com um tutorial mas hoje eu trouxe um tutorial muito fácil e essa música é legal porque ela é uma música que se auto explica e você vai entender se você assistir esse vídeo até o final lembre-se de dar o seu like de curtir aqui e se inscrever no canal que ajuda aqui a produção de conteúdo desse vídeo e para que ele chegue em mais pessoas Bom, então essa música é da Cláudia Pascoal, ela é uma cantora, aqui vamos dizer assim, vizinha nossa de Portugal, e a música dela é autoexplicativa. E por isso que eu trouxe aqui, porque na música dela, ela traz, ela toca com o ukulele mesmo, né? E ela traz um, um efeito que é muito interessante pra gente, que ela vai fazendo camadas, que vai deixando uma música muito pequena muito simples, que poderia ser um pouco chata, mas ela vai trazendo outros elementos, né outras pessoas vão cantando e aquilo vai ficando muito legal, mesmo sendo uma música muito simples. Isso é muito importante aqui para nós, é muito importante para você que está aprendendo a tocar ukulele, que dá para fazer muita coisa com uma simplicidade, basta ter um pouco de criatividade e acreditar na ideia, tá? Então fica essa lição dessa música. Essa música chama Música de Um Acorde. E o acorde é o mais fácil aqui no Culele, é um dos primeiros que a gente aprende. É um acorde de Dó maior, que é aqui, é só por um dedinho aqui do 3, né? Na casa 3, na primeira corda, você tem um acorde de Dó maior. E a música é só esse acorde, tá? Vou colocar ela aqui na tela a gente aprender. E aí eu vou ensinar alguns passos para você aprender de maneira devagar. Né? Então eu vou deixar aqui na tela aqui do ladinho aqui para você ver a letra da música, né, e você já poder cantar junto comigo. E eu vou sugerir umas, uns modos de tocar para você fazer isso de ma de maneira mais simples primeiro, porque mesmo sendo muito simples pode ser difícil, tá? Então já vai tocar só assim, ó. Hum. Essa música só tem um acorde. Essa música só tem um acorde Às vezes parece que vai mudar de acorde Mas essa música só tem um acorde E esse é o modo mais simples que você pode tocar Tocando apenas uma vez para baixo Agora para ficar mais interessante A gente coloca duas vezes para baixo Então vai ficar Essa música só tem um acorde essa música só tem um acorde, e às vezes parece que vai mudar de acorde, mas essa música só tem um acorde. Essa música só tem um acorde. Essa música só tem um acorde, tem um acorde e às vezes parece que vai mudar de acorde, mas essa música só tem um acorde. Beleza, então agora a gente tocou duas vezes para baixo. Agora a gente vai tocar quatro vezes para baixo. É bom para a gente trabalhar a pulsação. De repente você tem dificuldade com isso, né? Você pode fazer aqui essa música como exercício. Então vamos lá agora com quatro vezes para baixo. Dois, três, quatro. Essa música só tem um acorde.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 ótimo você já conseguiu fazer até esse aqui já é um passo muito legal né para conseguir fazer a pulsação da música e se você conseguir cantar melhor ainda porque nesses para momentos ainda tá muito fácil não tem nenhuma batida aqui é o jeito mais simples de fazer se você não consegue fazer isso aqui aí realmente pode ser que fique muito difícil para depois você tocar a batida mas de repente você pode voltar o vídeo no final ou ouvir a música só batendo palma que isso aqui é um exercício quase de de musicalização que eu estou fazendo aqui com o culele e aproveitando essa música e aproveitando para fazer um acorde tome cuidado para você não apertar muito aqui a mão esquerda, que a gente acaba apertando, que é só aqui, ó, a gente pressiona aqui, deixa isso aqui tudo pressionado e vai tensionando e tensionando, tá? então toma cuidado então beleza, agora a gente vai ter que fazer dar mais um passo né e aí eu vou colocar a batida da música, mas eu não vou tocar nem cantar para você poder fazer a batida junto comigo. Deixa eu achar aqui. Bom, então tá essa aqui. E essa batida, a Cláudia Pascoal faz a música inteira do início ao fim. E ela faz isso aqui, ó. Desce, desce, sobe, sobe, desce, sobe. E aqui, pode não parecer, mas eu dividi a batida de duas maneiras. Até essa certinha aqui. E depois essas outras três setinhas. Então é... ta tá, ta tá, tum tum tá, Tum-ta-tum-ta. Tá-tum. Tá, Tum-ta-tum-ta. Tá, tá. Vamos fazer o seguinte aqui. Eu vou fazer ta tá, ta tá, tum Você faz tum-ta-tum. Tá, tum. É, tum-ta-tum. Tá, tum, isso mesmo, aí. Por aí. E aí eu vou fazer o um ukulele e vou vocalizar para você fazer junto comigo. Mas eu não vou tocar. Então vai ficar assim, ó. Um, dois, três, quatro ta tá, ta tá, tum tum ta tá, tum ta tá, ta tá, tum ta tum tum ta tá, tum ta tá, ta tum. Tá, tá, tum tum ta tá, ta tum tá, tum ta tá, ta tum tum tá, ta tum ta tum ta tum E aí você pode fazer junto comigo ou você pode fazer depois Agora eu vou fazer o contrário, eu vou cantar o tatatum e vou tocar tum tatum, né? E aí você faz aí na sua casa o inverso que eu tô fazendo, se você quiser ou faça junto comigo. Então vai ser: um, dois, três, quatro, tatatum, tum tatum tatatum, tum tatum tatum, tum tatum tatum, tum tatum. você fez todo esse exercício se você conseguiu fazer bem a primeira e a segunda parte né dessas duas setinhas aqui aí é hora de juntar tudo se você tá achando que está rápido tem uma configuração aqui no YouTube que você vai numa rodinha dentada que fica aqui embaixo ou aqui em cima e coloca o vídeo um pouco mais lento para você poder fazer tem jeito de você colocar 050 ou 075 para facilitar, tá bom? Então isso é um recurso muito legal, você pode usar aí para aprender até mais fácil. E agora eu vou tocar a batida inteira, vamos lá. Um, dois, três, quatro. Ta ta tum, tum tum, tum tum, tum tum, tum tum, tum tum tum, tum E aí é só isso. E essa batida é legal que você pode pegar ela e usar para outras músicas que eu já ensinei aqui no canal. Eu vou deixar aqui nos cards né, ou os vídeos da sugestão no final para você praticou aqui, conseguiu fazer isso aqui. Pô, tá fácil pra caramba. Então eu vou tocar uma outra música que eu já ensinei aqui também. Ah, e também com um acorde apenas tem uma música do Tim Maia que eu coloquei aqui. Que eu já ensinei aqui, tem um vídeo que é aquela Sossego, que é uma música cheia de swing, lá também expliquei tudo certinho, tenho certeza que você vai aprender. Então agora vamos tocar a música inteira com essa batida. Deixa eu colocar ela aqui de novo pra gente. Ok, tá aí. E vamos lá. Um, dois, três, quatro.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 depois veja lá o original dessa música aqui no YouTube mesmo né com a Cláudia Pascoal e você vai ver como é que ela deixa essa música muito mais interessante trazendo um, um coral né as pessoas vão entrando aí tem um baixo entra depois a percussão depois some tudo volta só o piano depois terminando com o um Kulele então mesmo a música sendo muito pequena ela tem outras, outros elementos, timbres, que entram na música, densidade sonora, que deixa ela muito interessante. E você, mesmo só com a sua voz, pode fazer um pouco isso. E eu tentei fazer aqui um pedacinho, né? É, na segunda parte, quando eu canto a música inteira, eu mudo um pouco a voz. Você pode experimentar, fazer, fazer isso, se você conseguir dominar a batida e tocar e cantar essa música. Faça essa experiência, essa música não é muito difícil cantar e tocar ela pode ser um primeiro passo para você cantar e tocar outras músicas. Existem várias músicas aí no repertório de música popular que só tem uma, um acorde. né Essa aqui é uma delas e a outra é o Sossego que já tem vídeo aqui no canal. É, espero que você vá lá visitar esse outro vídeo para você aprender também. E já começar a fazer um repertório de duas músicas só com acorde. E se você gostar, deixar o seu comentário que de repente eu trago uma outra música que só tem um acorde também. Que é fácil pra gente aprender e que dá pra gente começar o pontapé no cololê com muita alegria com muita felicidade. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Arrivederci.